já Temor. Quando homens maus avançarem contra mim, eles cairão e tropeçarão. E se um exército acampar contra mim? Seja forte, coragem, seja forte, espere no Senhor Seja forte, coragem, seja forte, espere no meu sol. Uma coisa eu pedi ao meu Senhor Deixa eu viver na tua casa Por Colherá E Coragem, seja forte, espere eu. Sou oh. uma coisa. Eu pedi ao meu Senhor: Deixa eu viver na tua casa até o final da vida para contemplar a Sua bondade e buscar a tua orientação no teu templo. Jesus, antes de morrer, olhou para o templo que existia em Jerusalém, o templo já conhecido como templo de Herodes, o segundo templo, porque o primeiro de Salomão já havia sido destruído, e ele disse não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uma vez ele entrou no templo em Jerusalém, virou as mesas dos cambistas e disse pare de fazer a casa do meu pai uma casa de comércio. As pessoas ficaram indignadas com Jesus e questionaram com que autoridade você faz essas coisas. Então Jesus disse derrube esse templo e eu reconstruirei em três dias. As pessoas zombaram de Jesus, porque disseram, esse templo demorou 46 anos para ser construído. Como você disse que vai construí-lo em três dias? Mas Jesus não se referia àquele templo feito de pedras mortas. Ele se referia a Ele mesmo. Então hoje, Jesus ele é o templo do Pai. Esse é o templo que precisa ser reerguido dentro de nós. Nós, junto com Ele, somos templo também. Porque Jesus ele fala, quem me ama, obedece minha palavra, quem me ama, guarda os meus mandamentos, e aquele que me amar, será amado por meu pai, e eu e meu pai viremos e faremos nele morada. Então, o pai e o filho, na realidade do Espírito Santo, habitam dentro daquele que ama, obedecendo sua palavra e guardando os seus mandamentos. Por isso, hoje, eu vou buscar orientação no seu templo que é o próprio Messias Jesus.